bande guru padat dandam bhaktabindu samanitam Sri chaitanya prabhu bande nandu sahoditam si nandu nandu bande radhika charna dayam gopi jano samayuktam binda ha Vanchakalpataruvas, cheque passin de bevacho Patitanang pavuni bavishna bebiu namu namah mukankaroti bacha lang pangung lang hai tegirim yatke patamahangavande parama anandamadavam brindavitu vi tu Shna-bhakti-pade-devi-satva-tva-i-namo-namah Narayana-namaskritta-nara-nchaiva-narattama Devin-swaraswati-vya-sam-tato-jayo-ho-mudira tato jayo ho mudira kishna kathopade se gauriya prakasa ne Shadhanurakta guru bhakti yokta bhakti pramoda ksho jagodarunya dhayam sadapari bhavagnu mavishtuham tehas padam siva virinchanutam saranyam bitta tiham vanto pal diputam dibutam bande mahabrusheke charna rbindham yat pad pallava nakchandamuni chataya Bispurjee takamapigodushvadarshi Purna nuragara sasagara saramurti saradhika Sri Krishna Chaitanya pravunita nanda Sia gaura bhakta binda Sri Krishna Chaitanya pravunita Sri Adaita Gada Dharasiva Sadhi Gauravakta Bindu Hari Kishna Hari Kishna Krishna Krishna Hari Hari Hari Ram Hari Ram Ram Ram, Ram, Ram Hari Ajaanulombitabhujo kanukaah bodato sankirtanoi kaptaro kamalaah yataksho vishambaru vijavaru jugadharmapalo bande jagat priyakaru karunah Hare Hari Krishna Hari Krishna Kishina, Kishina, Hari, Hari, Hari Ram, Hari Ram, Ramura, Ram, Hare Hari. Nama Migangi, Tava Pad, Pankajam sura surair bandito dibha rupa bhukti ncha mukti bhavan rupe n sada Ganga-taranga-ramani-jata-kalapam nirantara vibu bhagam Narayano eu não preamananga madha puharam. Baranusipurapati, hajavi shanatham. Bagi sajusho Badani, Pam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 Tadeva ram ruchidam, novam, novam, Tadeva shashatamahoso, mahas sabam. Tadeva so carnava so sanam, nenam, Jadutamas rocajaso, oh nugiati. Tadeva ram ram ram ruchidam, novam, novam, Tadeva shashatamanoso, mahas sabam. Tadeva so carnava so sanam, nenam, Jadutamas rocajaso, oh Goryo Goshtipati. <coughs> Shri Shri La Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada O Paramahamsa Jagat Guru diz Se nós abandonamos a adoração a Krishna, os santos nomes, o Haribhajana, é um momento inauspicioso, pois seria como se nós estivéssemos calculando Uh, lucros e prejuízos. Se alguém abandona o Haribajana, então tenha certeza, ele vai calcular o que foi que ele ganhou e o que, que ele perdeu uh, ao se aproximar de Krishna. Se alguém não entende o Haribajana, se alguém não entende o Harikata, tudo bem, não é um problema. Mas se alguém entende mal, uh, uh, Manipula o conhecimento, ao entendê-lo mal, isso é perigoso. Vocês podem não entender porque eu estou dizendo isso, mas essa não é a minha opinião pessoal, essa é a opinião de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada e de Bhaktivinoda Thakur. Se vocês acharem ruim, eu vou dizer: então, meu harikata alcançou o sucesso, é por isso que vocês ficam bravos. Senão, por que, que eu estaria dando harikata? Por que, que vocês ficariam bravos o meu, com o meu harikata? Se. Se vocês ficarem honestos, se vocês forem sinceros, vocês poderiam apontar para mim, por exemplo, que eu estou falando contra alguma coisa contra Bhakti Siddhanta ou Bhaktivinoda Thakur. Eu não estou seguindo a sua organização, eu estou seguindo Shila Bhakti Siddhanta. Me diga você, o que, que é melhor seguir? A sua organização, a sua instituição ou Bhaktivinoda e Siddhanta? Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakurapada, ele é o Gaudiya Ghosthipati. Ele é o fundador, o orientador, o pilar principal de toda a Sampradaya, de toda a nossa escola. Eles não estão preocupado com o corpo e com os objetos ao redor dele, com a fama. Eles não estão interessados nisso. Eles estão interessados em Sampradaya e Vani Vaibhav. Na, na pureza da filosofia que é pronunciada pela Sampradaya, pela escola filosófica. Se você fica bravo, eu peço aos teus pés de lótus, não ouça meu Harikata. Talvez você e seus antepassados não possam digerir esse Harikata, o que eu posso dizer? Então, eu vou pedir que você não escute, se você não consegue compreender. Bhakti Siddhanta Sarasvatita disse que se alguém abandonar a vida espiritual Vamos supor que alguém, por exemplo, no começo queira tomar abrigo num Vaishnava, mas depois, talvez por algum problema, por alguma é, trapaça no coração, ele não se alinhe com os gurus, com, o, com os Vaishnavas puros. Para ouvir a própria aula dele aqui, e ecoou na sala, e ele quis dizer que é difícil falar, que ele não está aqui porque ele quer, ele faz, ele cumpre um papel, é por isso que ele disse. Nós não estamos interessados no nosso conforto e nem no conforto do público. Nós, Vaishnavas, disse Bhaktisiddhanta, estamos interessados com a satisfação final do Senhor Supremo. Nós não estamos interessados com o interesse da população. Com o conforto, a visão da população. Nós estamos interessados com a visão do Senhor Supremo. O nosso Harikata, aula sobre a devoção, ele não existe para satisfazer você pessoalmente. E você se esquece disso. O, nosso o Harikata não existe para satisfazer as suas expectativas. E sim as expectativas do Senhor Supremo. Propada Bhaktisiddhanta dizia, Somente uma prostituta tenta satisfazer os demais. O sado, o sábio, ele só tenta satisfazer o Senhor Supremo. É por isso que ele diz coisas que podem assustar o público. Então, nós estamos sempre ocupados em satisfazer o Senhor Supremo, que tem um ponto de vista diferente do nosso ponto de vista material. E, portanto, o sábio não vai dar importância para o seu interesse privado, por interesse público, Ninguém vai falar, os verdadeiros sábios não fala para satisfazer a opinião Anywhere. das pessoas ou o que as pessoas acham que seja a espiritualidade. Today is a Hoje é o aparecimento Bhagavan, do Senhor Supremo, é o, Avirbar, é o Avir, Avirbhav Titi do Senhor Krishna. É o emocionante, Bhagavan abençoado aparecimento do Senhor Krishna. Titi Today é o dia da lua é o dia do calendário lunar, então o Senhor Supremo, por que ele aparece? Para nos dar um objetivo, uma meta para o nosso serviço. Se o Senhor Supremo não nos der serviço, então o que nós podemos fazer? Nós não podemos servi-lo. Se o Senhor não nos distribui o seu serviço na forma da sua Deidade, ou diretamente, alguns devotos estão servindo o Senhor diretamente, como Madhravenda Puripada, estão servindo o Senhor é, no nível mental, eles enxergam o Cristo no tempo todo mentalmente. Então, antes de servir o Senhor Supremo, antes de servir os devotos, primeiro nós precisamos entender a sua forma transcendental. Sem entendermos a forma transcendental do Senhor Supremo, sem atender a forma transcendental dos puros devotos, nós não podemos servir. Quem, seríamos, quem estaríamos servindo se não entendemos suas formas espirituais? O objeto do nosso serviço. Nós temos que realizar que o objeto dos nossos serviços está em qual posição? Eu preciso realizar isso em primeiro. Qual é a posição do objeto do meu serviço? Onde ele está? O sujeito que eu quero servir. Então, sem realizar a Swarupa, a forma espiritual eterna, da Murti, da Deidade do Senhor, do senhor Krishna, Vigraha, da, da idade que personifica o sujeito que recebe o nosso serviço. Como é possível servir? Se eu quiser servir da minha maneira, da minha cabeça, com, a minha, com as minhas ideias, eu rompo o link, eu rompo a conexão com o Guru Varga. Então, não pode ser considerado seva. Porque dessa maneira, eu vou criar a minha própria fama. Eu vou dizer, olha, eu sirvo dessa maneira, eu faço assim, assim, assim. Isso não pode ser aceitado como seva. Isso é porque isso é algo que o senhor Sri Krishna. Escreve. Por isso, por esse motivo, Krishna diz no Bhagavad Gita não sukham na paramukti apnati nas siddhim na sukham na paramukti jo shastrabiddhin ussijyo kamachar se alguém evita as instruções das escrituras autênticas as escrituras originais védicas se alguém evita o Shrota Parampara, um, o conhecimento que é transmitido verbalmente através do nosso Guru Varga mais puro, nesse caso também, tal pessoa não pode fazer Seva. Se ele uh, desconsidera alguma instrução dos, dos Vaishnavas puros, ele não vai alcançar Bhakti, ele não vai alcançar Parangati, uh, a realidade absoluta. E esse é o problema principal. está escrito no Narada Pancharatra Suti Siti Puranadi Pancharatim Beringira Oikantigarebhati Pata Yukarpa. suti siti purana adi vina bhakti Se você quiser provar que você faz um verdadeiro bhajana, eu ficaria feliz se você pudesse fazer isso de maneira perfeita. Eu sou favorável ao rupanuga-bhajana. Eu sou interessado nisso, disse Bhaktisiddhanta Prabhupada. Mas esse é um nível muito elevado. Ninguém pode fingir que já está nesse ponto. lembram se que Prabhupada Bupadabaksidanta um dia deu um Harikata, no um Radakunda e os e os sarrajias, os falsos, os os, os prakrita sarrajias brigaram com ele. Por que, que você está chamando a gente de sarrajia? Você também é sarrajia? Disseram os os falsos babajis. Pode dizer sim, nós também somos sarrajias porque o sarraj dharma está conosco. Mas existe uma diferença entre nós e vocês, nós somos aprácrita sarrajias. Nós somos seguidores transcendentais, e vocês são prakrita sarrajias. vocês são seguidores materiais. Então a palavra sarrajia depende desse adjetivo, material ou transcendental. Então quando ela é dita pelos Vaishnavas como aprácrita, Transcendental, sarragia nós somos seguidores transcendentais de Krishna. Mas os falsos Vaishnavas são chamados de prakrita Sahrajiyas, de seguidores falsos, de seguidores materiais. Eu não posso fazer Seva de acordo com o meu interesse, com o meu cálculo. Se eu faço um bhajana separado, se eu adoro Krishna de maneira separada, isso não pode ser considerado Seva. Seva significa eu preciso buscar a satisfação daquele Senhor Supremo, do sujeito, do objeto final, do destinatário do meu serviço. Portanto, lembremos-nos deste verso do Narada Pancharatra. Então existe essa expressão Utpat, que significa perturbação. Então se você não segue exatamente o que os Vaisnavas pedem, explicam, você disturba o caminho do nosso Haribhajana, a linha do nosso Parampara. As pessoas comuns, eles não estão interessados em ouvir a verdadeira, o verdadeiro Haribajana, a verdadeira vida espiritual. Por isso que eles ficam chateados quando nós falamos de maneira dura porque eles querem ser acontentados, consolados. Eu vou dar dois ou três exemplos para que vocês realizem isso. Quando Haridas, um companheiro eterno de Chaitanya Mahaprabhu, um dia ele levou um pacote de arroz, um saco de arroz para Chaitanya Mahaprabhu, um arroz muito fininho, pela ordem de um outro devoto chamado Bhagavandas. Então, ele carregou aquele arroz durante o percurso para servir Sriman Mahaprabhu, avatar adorado. Então, Mahaprabhu foi honrar a prachada que foi cozinhada com esse arroz. Preste atenção, Mahaprabhu foi tomar essa prachada, porque Bhagavan Das, que era o cozinheiro, havia já cozinhado, oferecido às deidades. E Chaitanya Mahaprabhu é a própria deidade de Krishna, ele é o próprio Krishna, então ele vai honrar a prachada. Ele vai apreciar a prachada. Nós esperaríamos que ele dissesse que arroz muito bom. Aí ah, ele diz, que arroz interessante, que arroz espetacular, de onde você trouxe? Ele disse, eu trouxe da casa de Madhavi Devidasi. Ele falou, quem trouxe para ela esse arroz, disse Mahaprabhu? E o Senhor Supremo disse, o nosso querido Chota trouxe". Mahaprabhu ficou em silêncio e não disse mais nada. Depois de tomar a prachada, ele foi até o quarto e deu uma ordem a Govinda ao seu servo pessoal. A partir de hoje, você não permita Chota Haridas para entrar aqui. É totalmente proibido. Você não pode permitir que Shota Realidade entre aqui, dentro da Gambira, do templo de Gambira, onde Mahaprabhu vivia. Não deixe que ele venha mais até a mim. Ele está proibido de tomar o meu darshan, de ter a minha visão, de me enxergar. Ele está proibido de, de me ver. Por que ele diz isso? E ninguém conseguia entender. Qual foi o problema? O que aconteceu? Então, finalmente, os devotos realizaram que aconteceu alguma coisa. O nosso Prabhupada, Bhaktisiddhanta, esclareceu esse ponto. Ele queria que nós realizássemos isso antes de avançar em direção a, a níveis mais elevados da adoração. Os devotos ali, como o Mahaprabhu, entenderam que alguma coisa grave havia acontecido. Então quando Chuta Haridas levou arroz lá, ele foi buscar ah, arroz na casa dessa senhora. E essa senhora é uma senhora muito idosa. E ela é considerada como uma companheira eterna de Chaitanya Mahaprabhu. Então, uh, alguém explica que o que houve de errado foi que ele sentiu luxúria na casa dessa devota. Mas é óbvio que ele não sentiu de luxúria por ela, pois ela era uma devota pura. E isso quem explicou foi Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakaprabhupada. Ele esclareceu que ele sentiu algo por alguma das moças que estavam na casa dela. E o Senhor Supremo, porém, ele é o Paramatma sentado no coração. Então, ele pôde realizar os sentimentos no coração de Chota Haridas. E aí ele concluiu, eu não posso permitir que um homem, que um, que um devoto que esteja já renunciado, possa é, desejar... É, é, luxuriosamente outra pessoa, direta ou indiretamente, dentro do seu coração. Isso não pode ser permitido, ele já tomou sanyassi. Pois a reação de tal personalidade vai parar no arroz. O arroz é feito de celulose, assim como o papel. O papel pode conter instruções, nós escrevemos no papel. Da mesma maneira, de maneira sutil, o sentimento também é uma palavra, é uma forma, é um desejo que é expresso através de uma linguagem. Essa linguagem vai ficar presa na celulose, na celulose do arroz. As, as células vegetais são quadradas e bem organizadas, elas são estruturadas, elas contêm informação, assim como elas contêm nutrientes. E Krishna percebeu que os pensamentos luxuriosos, a energia luxuriosa, o desejo verbal, mental, luxurioso de Chota Haridas havia sido transmitido para o arroz. E ele conseguiu perceber as imagens de luxúria na mente de Chota Haridas. Se nós Portanto, se nós aceitamos coisas de pessoas materialistas, nós nos contaminamos. Às vezes, pessoas muito ricas querem doar os, coisas, arroz e lentilha para os sannyasis, mas eles se contaminam, seus cérebros se contaminam por conta das atividades desse milionário. Eles se disturbam, eles se perturbam, eles não conseguem se concentrar na vida espiritual. Por isso nós temos que tomar cuidado. É melhor cozinharmos pessoalmente do que é, honrar para achado em qualquer lugar. E lembrem-se que antes de julgar alguém, nós precisamos nos elevar a uma plataforma de neutralidade. E aí nós vamos entender o que Prabhupada estava querendo dizer, explicando essa questão. Caso contrário, é impossível entender este ponto. Nós vamos... Uh, nos sentir agitados, pois quem é luxurioso vai querer defender aqueles que sentem luxúria. Muito bem. Então, existe uma linha específica perfeita chamada Guru Parampara, Bhagavat Parampara, a descendência da devoção pura. E os Vaishnavas puros querem proteger o Siddhantavani. Eles existem para proteger esta filosofia que às vezes é incompreensível. O Krishna Bhajana, porém, não é possível para a alma condicionada, ele precisa da orientação do devoto puro, que esclarece esses pontos, pois Krishna, pois a posição de Krishna precisa ser compreendida e a posição dos seus devotos também para podermos adorá-lo. Se nós falhamos em adorar a posição, o ponto de vista de Krishna, nós vamos falhar tudo. Mas se você for sincero, você vai realizar tudo dentro do seu coração. De qualquer forma, as pessoas comuns têm dificuldade em servir Krishna. Elas só conseguem fazê-lo se elas se rendem ao Guru e ao Vaishnavas puros. E elas começam a praticar e a um determinado momento eles conseguem alcançar o nível de cantar os santos nomes puros ou cantar os, santras, os mantras que eles receberam, o Kama Gayatri, o Kama Bid, os mantras sementes que são plantados no coração. E através dessa relação, nós podemos adorar Krishna e subir ao seu nível elevadíssimo. E os mantras que são considerados semente, com a ajuda deles, nós podemos alcançar e adorar Krishna. Caso contrário, não é possível adorar Krishna. Bhagavan... O Senhor Supremo vai aparecer neste mundo material e também em infinitos outros universos, em infinitas bramandas, o Senhor Supremo está sempre fazendo seus passatempos transcendentais. Lá, o Senhor Supremo faz, transcorre seus passatempos e hoje, nesta bramanda onde nós estamos, Hoje, no dia de hoje, onde nós estamos, na bramanda em que nós estamos vivendo, o Senhor apareceu, o Senhor aparece neste dia de hoje. Mas o Avir Bhav Lila, o aparecimento do Senhor Supremo, acontece eternamente em todos os universos materiais. Em diferentes Brahmandas, o Avir Bhav Lila do Senhor Supremo está acontecendo. Então, a cada fração de segundo, todos os passatempos do Senhor Supremo estão acontecendo em algum lugar simultaneamente ou sucessivamente, essa é a natureza da, dos passatempos eternos do Senhor Supremo. Então, o nosso Guru Varga vai nos uh, colocar a serviço do Senhor Supremo. Nós vamos adorar o Senhor Supremo na forma das suas deidades manifestas. As deidades que estão instaladas pelos devotos puros são explicadas da seguinte maneira no Chaitanya Charitamrita. Elas não são deidades do Senhor, elas são o próprio Senhor Supremo. No Chaitanya Charitamrita está explicado que... Quando este devoto, chamado Chotavipra, Chotavipra, vai até Vrindavana convidar o Senhor Supremo, Ele diz, você teria que vir comigo, por favor, porque você é a testemunha. Ele diz a Deidade, ah, Ele volta a uma Deidade, onde ah, o seu o futuro sogro havia prometido lhe dar a mão de sua filha mas como o sogro voltou atrás na promessa Chotavipra vai até a, a, a deidade e diz, você viu a promessa dele e a deidade responde para ele, olha, eu não posso ir fisicamente porque eu posso falar lá e eles vão ouvir minha voz Chotavipra responde para ele, olha, se a Vigraha consegue falar se você consegue falar, você também consegue andar era um devoto tão sincero que ele falava assim com Krishna se na forma de deidade você consegue falar na forma de deidade você consegue andar também então por favor venha comigo então pela, pelo convite desse devoto puro chamado Chota Vipra ele vai até o sul da Índia caminhando de Vrindavana até o sul da Índia a deidade vai caminhando seguindo esse devoto então assim nós temos certeza que Uh, vigraha, a deidade é, não diferente do Senhor Supremo, o que significa Vigraha? Aquele que distribui misericórdia, aquele que distribui uh, Kripa. Vigraha. É, é, é, quer dizer especial, super. Anugraha. Então, a, a Vigraha é aquilo que dá a nós a, o super serviço. Qual é esse super serviço? Por que, que é super especial? Porque na forma de Vigraha, o Senhor não vai falar conosco. Então Ele não vai dizer, eu não gosto disso, não me dê essa comida, não gosto disso, faça outra. Ele não vai opinar sobre o nosso serviço. É por isso que Ele é considerado super misericordioso, a Vigraha, a Deidade. Porque ela não vai instruir, nos instruir, Ele vai simplesmente aceitar nosso serviço pela misericórdia do Guru Varga, mas nós temos que tomar muito cuidado enquanto servir, ao servir o Senhor Supremo, porque nós teremos que realizar cada um desses pontos, sozinhos, o que o Senhor gosta, o que o Senhor não gosta, o que ele aprova, o que ele não aprova, isso é nosso, nosso serviço, porque ele não vai falar, então, ah, segundo o Mahapurana, Srimad Bhagavatam, hoje de noite, às 12 da noite, ele vai aparecer. Shri Ramachandra, o príncipe Ramachandra nasceu, apareceu, ao meio-dia. Ao meio-dia, o Sr. Ramachandra apareceu. O sol estava a pico, no topo do céu, no zênite. Do firmamento. Então, a Lua chorou nesse momento. Ela disse, se o sol está lá, como que eu posso ver o Senhor Supremo? Eu gostaria de ver o Senhor Supremo. Ela queria ver os pés de lótus do Senhor Rama. O sol não vai sair dali. Então, como é que eu posso ver os pés de Rama? Então, o Senhor Supremo conversa com a Lua naquele momento. Ele diz, eu vou aparecer e você vai me enxergar. Porque na dinastia do Senhor, do In Sol, Suryavamsa, nasce o Senhor Rama. Mas o Senhor Krishna, a forma de Krishna vai aparecer em Chandra Vamsa. Vamsa quer dizer dinastia, o braço corrente. Chandra é a lua. Então na descendência da lua, na genealogia da lua, é uma genealogia que está conectada ao semideus da lua, Dentro da realidade material, ali vai aparecer Bhagavan Krishna Chandra, o Senhor Supremo. Ele nasce nessa descendência Chandra Vamsa, v a m s a Então, as the Bhagavan, Bhagavan, as per the assurance of Bhagavan, pela Uh, misericórdia do Senhor Supremo. Ele vai aparecer à meia-noite, às, às 12 horas, uh, na cidade de Matura. Matura foi explicada por Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Uh, Matura está na plataforma de Aprakrita Gyan, do conhecimento não material, do conhecimento espiritual. Mas como Matura Quem está ali Eles estão na plataforma do conhecimento puro Então eles sabem quem é o Senhor Supremo Então Krishna ali Ele será servido com consciência De que ele é Deus Então ali Não é Vrindavana Ali é Matura Onde está Vasudeva Maharaj Que é Sutta Sattva Ele é a bondade personificada, então Krishna não é um menino comum, ele não é como uma criança que nasce do, do corpo da mãe, quando o senhor aparece ele não é como uma criança humana, ele é diferente, ele é separado da nossa realidade. O que okay, você o que está It's escrito no Bhagavad-Gita? Bhagavad Gita, uh, no Srimad Bhagavad-Gita, Krishna diz Janma -Karma is yes. O meu My Janma Karma, Janma -Karma é Divya mean? Divya means? You can mean transcendental, transcendental. Um dos sinônimos, uma das explicações seria transcendental. Então, surge uma, que, uma questão, Arjuna é um companheiro eterno do Senhor Supremo, ele sempre viaja com o Senhor Supremo, com Bhagavan Chiri Krishna, ele come, toma prachada junto com Krishna, dorme ao lado de Krishna. Você pensa que a visão que Arjuna pode ter seja uma visão material? Como seria possível que ele tivesse uma visão material se ele é o amigo de Krishna? Então a visão dele é pura. Então por que está escrito no Bhagavad Gita? Arjuna com seus olhos materiais você não consegue enxergar por que Krishna diz isso para Arjuna com seus olhos materiais você não pode ver minha forma transcendental ou minha forma universal Krishna diz isso pessoalmente para Arjuna Arjuna, com seus olhos materiais você não pode me ver eu vou dar então eu vou lhe dar Divya Chakshu, Divya Chakshu, o que significa essa Divya Chakshu? Sabemos que Divya é transcendental, então Arjuna vai, Krishna vai dar para ele uma visão transcendental. Mas isso significaria que Krishna, que Arjuna tivesse uma visão material? Não. Tente entender. Pela misericórdia do Senhor Supremo, foi possível escutar o diálogo do Bhagavad Gita. Porque Arjuna vai colocar perguntas. Arjuna. Ele vai falar como se ele estivesse de uma, uma plataforma separada de Krishna, como se ele fosse um homem ordinário. Mas isso acontece pela misericórdia do Senhor Supremo. Ele que determina que Arjuna fale como se ele visse Krishna como uma alma condicionada, naquele momento. Então pode parecer que Arjuna seja ignorante. Pode parecer isso, que ele não tenha conhecimento transcendental. Mas não é assim se Arjuna não estivesse aparentemente numa plataforma material, como nós poderíamos receber a misericórdia do conhecimento que é distribuído para nós, almas condicionadas, no Bhagavad Gita? Seria impossível para nós. É, isso é um arranjo do próprio Krishna para este passatempo do Gita. Então, quando Krishna diz, eu vou lhe dar visão transcendental, porque com seus olhos materiais você não pode ver minha forma universal, Isso não significa, explicam os Grandes Vaishnavas, que Arjuna tenha um, uma visão material. Então, qual é o significado, segundo Shila Visvanatha Jakravati Thakura? Shila Visvanatha Thakura vai dizer que Arjuna tem um olhar doce com o Senhor Supremo, pois eles são amigos. Ele não está acostumado a ver as opulências do Senhor então, Supremo, porque ele se relaciona com Krishna numa uma relação de amizade, e é por isso que o Senhor Supremo vai dar para ele uma visão especial. Eu vou lhe dar um poder de visão especial para que você possa ver a minha visual a minha forma universal. Você está acostumado a me ver como um amigo, e agora eu vou lhe mostrar a minha forma universal. A Arjuna mesmo vai dizer, Krishna, eu tenho uma relação de amizade com você, era por isso que eu não percebia totalmente a sua personalidade. É por isso que às vezes eu brigo com você, às vezes eu brinco com você, às vezes eu durmo ao seu lado, como perto de você. Então, quando o Senhor Supremo vai falar no Bhagavad Gita, este verso, o meu aparecimento, o meu avirbhav e as minhas atividades, o meu trabalho, que também pode ser traduzido como karma, mesmo quando o Senhor desaparece do mundo material, existe um significado secreto para tudo isso e que confunde as pessoas. e é por isso que nós estamos explicando esse ponto de Shandas Babaji Maharaj. Se alguém pode realizar a prakita jama karma, ou seja, meu aparecimento transcendental e minhas atividades transcendentais, então ele não precisa nascer novamente neste mundo material. Tal pessoa não precisa nascer novamente, Arjuna, ele diz. Se ele realiza tudo isso, se ele realiza que eu apareço transcendentalmente, o meu aparecimento e as minhas atividades de maneira perfeita, Transcendental. Isso significa que tal, que tal pessoa alcançou a perfeição. Ele entende como funciona o aparecimento do Senhor, os passatempos do Senhor. Ele realiza tudo isso com o coração. Então, tal pessoa pode entrar no mundo espiritual. Então, tal pessoa pode entrar no mundo espiritual. Então, nós estamos explicando tudo isso de Chambaba nas aulas que ele mesmo está dando em Hindi sobre o Bhagavad Gita, que nós esperamos que sejam traduzidas um dia no futuro. Então, os... Maharaj dá três diferentes aulas em Bengali, em inglês e em Hindi. Então, uh, eles vão pedir juntos para o Senhor Supremo, quando o Senhor Brahma e todos os semideuses eles pedem ao Senhor Supremo, eles chegam até a, a, a beira da praia de Kshiradakashai e Vishnu, Kira Sagar, o Senhor Brahma e os semideuses vão até ali. Eles para o Senhor Supremo. Pritivi Devi também vai junto. à Mãe Terra. A forma da Mãe Terra. Dorthi e Ma. Pritivi Devi. Dorthi. Dorthi, em Bengali, é Terra. Ma Mã é Mãe. Então, eles vão pedir ao Senhor Supremo. Ah, talvez, eu preciso checar, perdoem ah, o significado de d'arte em Bengali. Então, eles vão até essa, essa beira de praia, onde está o senhor Vishnu. Eles não conseguem vê-lo. Eles vão até aonde seria essa, essa, essa praia, onde, tá, onde existe esse oceano. E eles começam a rezar esse mantra que invoca o senhor Vishnu. Então, através da ajuda deste mantra, esse Purusha Shukta Mantra, o Senhor Brahma adora o Senhor Supremo, mas mesmo assim nem ele e nem o semideus conseguem vê-lo. Eles só conseguem ouvir é uma voz no éter, Mas pela oração do Senhor Brahma e do semideuses, ele se satisfaz. O Senhor se satisfaz e ele, ele permite que se manifeste uma voz aérea, uma voz no éter. Mas o Brahma não consegue nem ver quem está falando. O Senhor Shiva também estava lá. Sankar, Indra, Varuna. Todos eles estavam lá. Mas eles não conseguem ver o Senhor Supremo. Porque isso depende da determinação do Senhor Supremo. O Senhor Supremo permite que eles escutem sua voz naquele momento. Sosro Bodano Sarat Ravita Bhagavan Bhagavan Anantade Senhor Ananta Deva Anantadeva can aparece aparecerá Anantadeva. antes Bhagavan e depois do aparecimento de Ananta Deva, Vishnu vai se manifestar. Então, Ananta é a serpente transcendental que é uma expansão de Balarama, então ela vai se manifestar primeiro. Ela é uma manifestação de Sankarsana. Então, ela se manifesta primeiro no, no ventre de Deva aqui como Balarama. Sankarsana, Balarama, Deva são todos a mesma personalidade. Garva então mais adiante, uh, esse ilustre, né, o Senhor Supremo na forma de Balarama será transferido do ventre de Devaki ao ventre de Rohini. Isso faz parte dos passatempos do Senhor Balarama. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele é filho de Devaki, ele é filho de Rohini, porque ele vai viver passatempos em Matura, mais tarde e inicialmente em Vrindavana. Como ele tem infinitos corpos, ele é considerado simultaneamente como Krishna filho de Devaki e de Rohini, Krishna filho de Devaki e Ashoda. Mas a história de Krishna é diferente, o passatempo de Krishna é diferente. Então, o Senhor Supremo, porque ele havia feito uma promessa. Ele aparece no coração de Vasudeva Maharaj. Eles não são como seres humanos comuns. O Senhor Supremo primeiro aparece no coração de Vasudeva, uma forma espiritual invisível, não perceptível. E do coração de uh, Vasudeva, ele vai entrar no corpo de Deva aqui. Então, esses são os passos do Senhor Supremo para a sua manifestação aqui. Ele vai entrar no coração de sua e depois no ventre de deva aqui. E ao observar o poder, o brilho de deva aqui, depois disso, Kamsa pode perceber. Ah, essa é a gravidez. Uma prometida que vai me matar, que vai acabar com a minha vida, ele conseguiu perceber que ela estava num estado de, de brilho, de, de poder, de bênção alterada. Infelizmente, eu não posso contar mais coisas, porque as pessoas materiais cometem ofensas e a gente é, às vezes tem que pular alguns pedaços. Eles pensam que o Harikata é algo material, como as atividades deles são materiais. Então, em primeiro lugar, um por um. Então, um. por um. Foram nascendo esses bebês do ventre de por um. E Kamsa os Um como estava previsto. Então, quando o primeiro bebê se manifesta, nós temos que entender por que isso acontece. Então, em primeiro lugar, os cinco filhos de Kalnemi, que são semideuses de Satyayuga, eles aparecem no ventre de Deva aqui. E esse é um mistério. Esses seis bebês que aparecem no ventre de Deva aqui, eles são explicados por esse citanta, por essa filosofia muito sacrata. Eles são os filhos de Kalnimi, Quando Kamsa estava na forma de Kalnimi. Então, quando esses seis rapazes eles abandonam o corpo pelas mãos de Kamsa, Kamsa destrói o primeiro assim que ele nasce. E Vasudeva vai conversar com ele, tentar pacificá-lo. Ele vai argumentar. Você vai matar os filhos de sua irmã. Isso não é bom. E todos vão criticar você por conta disso. Vão falar mal de você por séculos. Então, o problema aconteceria somente com o oitavo filho, diz Vasudeva. o oitavo filho que trará problemas para Kamsa como havia sido feita a profecia então por que você vai matar essas outras crianças? eu prometo para você que um por um um por um desses bebês que nascem eu vou lhe dar, dar eles a você você não precisa matá-los E Kamsa foi convencido por Vasudeva, ok, o, pro, o problema é com o oitavo, por que, que eu vou ficar bravo agora? Por que eu deveria matá-los? É verdade, ele disse. E toda a população vai me criticar como alguém sem misericórdia, porque eu mato crianças inocentes. Então Porque Vasudeva nunca mentia. Kamsa sabia disso. Vasudeva nunca pronunciou mentiras. Ok, então. Ele dava seus filhos a Kamsa. Mas no meio tempo. Vasudeva. Quando ele volta, com o bebê nos braços, porque ele convenceu Kamsa, ele pensa. Eu não posso acreditar em Kamsa, ele pensa. Aqueles que têm o coração sujo, eles mudam de ideia e fazem qualquer coisa. Abekshitam, Kim A can tolerate everything. Esse mantra diz que o Sadhu pode tolerar qualquer coisa. Não existe um ponto máximo de tolerância para o Sado. O Sado tolera infinitamente. Pelo poder do Senhor Supremo. O que um Sado não Bidusham consegue tolerar? Vidusham, Vidushi, Vidusham significa. Vidusham significa aqueles que Aqueles que são eruditos, os panditas. Eles que têm conhecimento material. Conhecimento espiritual, desculpe. A Gyan. Eles não dependem de ninguém. Ele sabe que o Senhor Supremo está lá. Mandavendra Puripada não vai viajar pelos muitos países coletar dinheiro para fazer festivais gigantes. Ele sabe que o Senhor está lá. Mandavendra Puripada não coleta nada. As coisas são dadas a ele, pela misericórdia do Senhor Supremo. Então, sabemos que o Sadhu pode tolerar a tudo e a todos. E aqueles que são verdadeiros panditas. O que significa um pandita? Aquele que tem conhecimento da matéria e da antimatéria. Prakrit e a Prakrit, do que é material e espiritual, eles têm conhecimento de todas as duas coisas. Eles realizam isso aqui, é condicionamento, não vá lá, vá desse outro lado. Essa é a transcendência. Pandito Vandamoksha Krishna fala isso para Uddhava. Quem é o Pandita Prabhu? Ele pergunta, a pergunta para Krishna. É aquele que fala sânscrito, não? Krishna diz: Pandito, vanda mokshavid. Pandito é aquele que consegue entender essas atividades me colocam em perigo. Eu preciso ir para o outro lado, agir de outra maneira para me liberar. Porque se você não estiver livre, como é que você pode adorar Krishna? Essa palavra significa essa expressão, significa aqueles que são totalmente livres. Eles podem adorar o Senhor Supremo, não as almas condicionadas. Entende o que eu estou dizendo? Aqueles que são Muktakul podem adorar o Senhor Supremo. As almas condicionadas não podem adorar o Senhor Supremo. Mas nós, não se preocupe, porque Bhaktivedanta e Prabhupada estão nos guiando. Mas não fique chateado quando eu falo, que eu repito a filosofia como eles, repeti, como eles a pronunciaram. Porque se você ficar chateado comigo, você falha. Significa que você não vai conseguir chegar lá. Se alguém ficar bravo com o conhecimento perfeito, tal pessoa já foi derrotada por Maya. Suponha que você está sentado na minha frente. Você me faz uma pergunta. Eu te dou uma resposta. Às vezes eu faço uma pergunta. Se eu se eu falo alguma coisa para você, e você fica bravo. Significa que você foi derrotado. Quando as pessoas numa discussão uma fica muito brava, significa que ela perdeu o debate. A ira significa que você está contra o fato de que eu falo de Bhakti Siddhanta e de Bhaktivinoda. Se você acredita nisso, você entende o que eu estou falando. Mas você fica bravo porque você não acredita. Você, as pessoas ficam bravas comigo, diz Shambhava, porque elas não querem seguir Bhakti Siddhanta. Por isso elas acham ruim o que eu falo. A sua ira vai provar, a sua rejeição do que eu estou falando vai provar que Prabhupada Bhakti Rakshaksheda Goswami Maharaj, Bhakti Praga Maharaj. que a pregação deles é perfeita. Por isso que você fica bravo. Que você não consegue digerir a perfeição. Do ponto de vista transcendental. Você quer que a gente fale o que você quer escutar? Mas aqueles que têm uma concepção limpa, e eles sabem dizer isso é. Condicionamento, isso aqui é um, a liberação. Tal pessoa é o sado, tal pessoa é o pandita. Porque o Senhor Supremo não se deixa adorar plenamente pelas almas que estão querendo dobrar o conhecimento de acordo com a própria vontade, com o próprio ponto de vista. Por isso nós temos que nos render ao sado. He is a knowledgeable person. Deep, deep book gyan, They are not going to depend upon him. They know all everything can be arranged by God. Dushwam, nusavnaam, vidusham, kima Apekshitam, And kima karjham? Kadarjyaam? There are so many questions. Vasudeva Maharaj, pensa, Kamsa ainda está muito contaminado, eu não posso acreditar Agora, nele. Me... Agora ele diz, filhos... ok, leve seu filho. filho. Mas eu não acredito no que ele diz e nas promessas dele. Porque a qualquer momento ele pode mudar de ideia. Por isso que o preocupado dizia, você só pode acreditar não vai puro dizia Baxi não no seu pai, na sua mãe, no seu irmão no seu avô no vizinho, ninguém não importa se a pessoa tem 90 anos mesmo assim, se ele não é uma alma que alcançou a perfeição ele vai agir de acordo com o próprio interesse ele é uma alma condicionada nós só podemos acreditar 100% no devoto puro e quem é o devoto puro? quem é o devoto puro? Aqueles que estão totalmente estabelecidos no Guru Parampara, nas instruções. Eles não filtram as instruções. Se você filtrar as instruções, por que, que você quer sair por aí pregando no mundo inteiro? Você não está fazendo uma pregação de verdade. Aqueles que são como Kamsa, eles manipulam as próprias palavras e a realidade em seu benefício. tajamkin ditatman nothing there we guru pure guru nothing there such a significa esse verso significa que não existe nada que pode ser retirado deles que cause um, um lamento uma reclamação o Vaishnava puro não fica chateado se tudo que ele tem todos os objetos que estão ao redor dele são arrancados dele ele não se lamenta, porque ele tem Krishna. Dessa maneira Narada Ji Maharaj, ele virá, ele vem, num dia de específico, quando o Vasudeva e Kamsa, eles, eles concordam nesse ponto, que o oitavo filho daria problemas, então esses outros não, não, são, não vão trazer problemas. Mas Narada vem e pensa. Narada está ali, e ele pensa ele dessa fala, maneira. Kamsa nunca vai morrer. Nós não podemos destruir Kamsa. Se Kamsa comete ofensas, rapidamente ele morre pensa na Então, ele se purifica antes, e o mundo fica livre das crueldades dele. Então, Narada vem e vai dizer. Kamsa vai dar uma cadeira para ele, para ele se sentar. Narada se senta. Ele pergunta, como vai você? Então, Kamsa conversa com ele. E conta tudo. Está acontecendo isso, isso. Eu devolvi o primeiro bebê. De volta para Vasudeva e Narada vai falar, olha, toma cuidado. Durante as minhas viagens, eu fui até o Monte Sumero. Você vai é explicar de onde é essa localidade no Bhagavatam? Do outro lado, do poente. E lá, os semideuses estavam reunidos numa assembleia. Estava acontecendo uma reunião. Todos os semideuses estavam sentados no círculo. Eu quero lhe contar sobre algo secreto. Os semideuses, eles gostariam de destruir você. Não acredite em ninguém, portanto. Vasudeva não é um homem comum. Ele veio com um propósito secreto. Então, é melhor que você não acredite em ninguém. Cuidado. Porque o oitavo são filho, qual é a garantia? Os meu Deus, são muito espertos. Eles podem contar de um a oito, mas se eles contarem down, you know, ao contrário, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, então o número um é o número 8. Então, o número <laughs> Então, ele convence é, Kamsa desse jeito para que ele cometa todos os seus pecados e seja destruído rápido. Qual é a garantia que eles contem de cima para baixo? E se eles contarem de baixo para cima, o primeiro é o oitavo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nesse caso, o número 1 um, é o perigoso. Ah, Kamsa fica com medo, ele acredita. Então, ele pega o bebê do, do, ele joga no penhasco e mata a criança. Boys, seis ele... crianças, ele mata consecutivamente. Narada queria apressar a vinda de Krishna. E, e Maharaja explicou que esses seis bebês eram semideuses que tinham que cumprir este karma. Eram e o sétimo quem é? Balarama Anantadeva, Deva. Sankarsana Balarama Anantadeva. Deva. Então Anantadeva Deva vem. Ele vem como Ele primeiro se manifesta numa voz verbal aérea. Balarama também é o Senhor Supremo. Krishna e Balarama são o mesmo, mas existe uma diferença mínima. <risos> então, em um determinado momento dessa gravidez de Deva, que Balarama é transferido para o ventre de Rohini. E ele vai nascer. E Krishna nasce muito rápido e é difícil de entender isso de Shambhaba. Então, Quando o Balarama está no sétimo mês, ele é transferido fours fours fours fours para fours. o ventre de Rohini. Depois disso, Krishna Because nasce em pouquíssimo tempo. depois de... O Krishna nasce logo depois do nascimento de Balarama. Então, o Avir Titi, dos dois, são muito próximos. Em Vrindavan as pessoas estão brigando, dizendo que Balarama nasceu um dia antes. Mas isso não corresponde com os cálculos dos Vashnavas. Então, Kamsa não, não conseguia suportar a inveja que ele tinha de Krishna e matou todas essas crianças. Então, no Gopal Champu, nos outros Puranas está escrito que até aquela época no mesmo tempo. Tanto em Mathura quanto em Vrindavana, Krishna aparece de noite à meia-noite. E também em Gokula, em Vrindavana. Numa, em Imatura, Devakimá. E lá, em Gokula e Ashoda. Ambas trazem Krishna ao mundo. Elas dão. Krishna se manifesta. Simultaneamente. Não é um nascimento ordinário, é claro. Mas está escrito algo especial sobre Yashoda. Que Deva que estava presa na, na, na, na fortaleza de Kamsa, Imatura. Mathura. Krishna Shankar então, Nesse caso, Vasudeva e Deva aqui, eles pregaram, eles oraram diante do Senhor Supremo. Você se apareceu para nós com seus quatro braços. Quem vai acreditar que você é nosso filho? Porque um bebê não é possível que ele apareça com quatro braços. E o Senhor diz, eu apareço nesta forma. Em primeiro lugar, eu apareço nessa forma. Para que você consiga se lembrar. Prishnigarbha. Dvara Ana. Dhara Adron. Do Dara is actually Nandu Nandu Baba and Basude. Nandu Baba and Josudam. I is Krishna Krishna Karu. Even actually Shubappa and. O está dizendo? Anyway, two and. Explicando que Krishna nasce simultaneamente em duas formas. Previously all thousands of years e drink que Devaki e Vasudeva, os dois, fizeram austeridades é, durante milhares de anos, em outra yuga, em outra era. Eles queriam um filho como eu, naquela época, mas um filho como eu não é possível. Não é possível que alguém, arranjar alguém que seja como eu. Só, posso, só pode ser se eu vier, disse Krishna. E ele deu essa bênção aquelas almas que antigamente interpretavam Vasudeva e Devaki. Antigamente eles interpretavam outro, outro casal. E ele vai explicar isso. Aditima e Kashapa. Eles também oraram para receber como filho o Senhor Supremo. E o Senhor Supremo se manifestou como filho deles. E ele diz: mas vocês não se lembram então, pelo pedido de Deva Kivasudeva, o Senhor vem na forma do Veda. Ah não, o Senhor vem na forma de um bebê e se senta no colo deles. Porque assim, enquanto as pessoas têm cognição de que Krishna é o Senhor Supremo, eles não conseguem pegá-lo, abraçá-lo, acarinhá-lo. E se compensando roi oh, é o Senhor Supremo. Então Krishna retira essa consciência de deva e de Vasudeva. Se as pessoas têm consciência de que Krishna é o Senhor Supremo, Vasudeva e Deva que não teriam capacidade de brincar com eles, de colocá-lo no colo. Então, pelo feitiço de Yogamaya, eles esquecem que Krishna é o Senhor Supremo. Eles pegam o bebê no colo e beijam ele. Depois disso, o que ocorre? Se você está sentindo algum problema, alguma ansiedade, Krishna vai dizer isso para Vasudeva naquele momento. Se você está com medo, se está tenso, me transfira para Gokula. Me leve até a casa de Nanda, de Nanda Baba. Então, por conta desse conselho do Senhor Supremo, Vasudeva, de noite, vai automaticamente. A, a, a porta da, da cadeia onde eles estavam se abre automaticamente e as correntes que estavam no pulso e no braço deles se abrem automaticamente. Então, Vasudeva pega o menino no colo, e vai atravessar o rio de Amuna que era muito poderoso naquela época e estava choviscando naquele momento. Então, a própria Nanta, a serpente terça -se vital, ela vai proteger a cabeça dele, ela vai ficar grande e abrir os capelos de Naja e vai proteger da chuva e assim, Vasudeva atravessa Yamuna e chega até Gokula. Eu já expliquei no Gopal Champu, no Shri Bhagavatam, em outros documentos. Então, nós já falamos sobre isso, que lá que a Shodama também tem coisas escritas para ela, com, especialmente para ela, e a Shodama não conseguia realizar, se lembrar se ela teve um filho ou uma filha. Está escrito, ela estava tão cansada, ela ficou tão exausta depois do parto, que ela não pôde me avisar. O que acontece nesse meio tempo? De Bogotá sempre, eu acho que no Gupajambu, ele escreveu um gupajambu. Um gupajambu. Um gupajambu. Um Que se manifesta naquele momento, naquela noite, uma menina e um menino. Está explicado isso no Shasta. O menino é Krishna. Nós falamos de Yashoda, Nanda, Nanda, Nanda, o filho de Yashoda, o filho de Nanda. Nós falamos assim, não Então, na verdade, Yashoda estava tão cansada que ela não percebeu nada. E está escrito, que ela teve gêmeos, um menino e uma menina. E na cadeia, um menino nasceu. De Kamsa, na cadeia de Kamsa nasceu o filho de Devaki Vasudeva. Então, quando Vasudeva vai até Gokula com Krishna nos braços, Então, Krishna dá essa instrução para Vasudeva: troque dois meninos, o que está lá, atrás aqui, o que está aqui, você está lá. Ele anda 18 km, mas tudo é possível para aquele é o yuga e para os poderes que a Krishna determina. Então ele chega em, Goloka, em Gokula. E ele põe o bebê Krishna que nasceu na masmorra de Campos ali e pega a menina. Isso foi um arranjo de Yogamaya. Vasudeva não identifica que existia ali um outro rapaz, um outro menino. Ele só viu a menina. Então quando ele coloca o pequeno Krishna que nasceu na masmorra de Kamsa, filho de Deva aqui, na cama, ele vê e que Nandanandan Krishna, os dois, as duas, ele não vê isso, as duas formas de Krishna, Vasudev Krishna e Nandanandan Krishna, eles se fundem numa única forma. Então, dessa maneira, aquela menina, bebê, Fui levada de volta à prisão de Kamsa. Então, o que acontece? A mesma coisa. Tem problemas com a pele, com o rosto, com as feridas, tudo isso. Perdão, eu não consegui entender o que o Maharaj falou. Então, a menina estava chorando. Ela volta à cadeia por magia de yoga maya, que deixa tudo aberto, e todos estavam dormindo. E quando ela chega, ela começa a chorar. E Kamsa tinha deixado essa instrução. A qualquer momento que um bebê chore, que nasça ali, vocês têm que me informar. Então, quando eles escutam o choro da, da criança, eles saem correndo para informar Kamsa que o bebê nasceu e Kamsa se levanta da cama. Então, Kamsa vai praticamente pijama, ele não se penteia, não se faz nada. Ele sai correndo e vai até lá para pegar esse bebê, porque ele estava com, com medo do oitavo filho. Ele corre lá. quando ele abre a cadeia, e pega o bebê do colo de deva, que deva que estava chorando. Oh, meu irmão, é uma menina. Não tem problema. Por que você vai matá-la? Você poderia me deixar uma menina, você matou meus sete filhos? Deixa essa menina. Mas Kamsa não tinha misericórdia. Ele pega a menina, arranca ela dos braços de, de, de, de, de Deva, que, que ele considerava sua irmã, e joga ela nas pedras do abismo. Quando ele vai jogá-la nas pedras do abismo, esse bebê escapa da mão dele. O bebê escorrega das mãos de Kamsa. Em vez de cair, ele sobe, ele flutua. E se manifesta com oito braços. E ela diz: Murka, flutuou, por que você acha que você pode me matar? Tão desnecessário isso. Quem vai matar você já nasceu. E Kamsa fica muito nervoso, agitado. Porque ele falou: Como é possível? Eu chequei o tempo todo, não nasceu ninguém. Os guardas estavam observando como é possível. Ah, aquela menina se manifesta na forma de Mahamaya e diz: Você desnecessariamente quer me matar, mas quem vai matar você já nasceu. E Kamsa fica muito agitado, ansioso. Mas o que fazer agora? Essa menina saiu voando como é possível? Então a, a, a promessa vai acontecer, a profecia. Então quando o, o senhor Brahma e os semideuses falaram com Vishnu, eles ouviram uma voz aérea, ele disse eles vieram rezar dizendo que Kamsa estava destruindo o mundo material com suas crueldades. E eles ouviram uma voz. Primeiro vai aparecer Baladeva Anantadeva, Balarama Anantadeva, e depois Krishna vai aparecer. E o Senhor dá instruções a Mahamaya que todos os, ma os homens materiais adorem você. Eles podem você. Eles podem Então você pode fazer isso. Você pode primeiro o. Eles vão adorar você. Então você faça esse favor para mim. Transfira Balarama Sankarsana para o ventre de Rohini. E aí você vai nascer como irmã de Krishna. O Vishnu, uma expressão de Krishna, fala para Mahamaya que vai também com eles orar. Mas quem é essa Maya que nasce? Mahamaya ou Yogamaya? Esse é o problema. A questão que nós temos que entender. Quem pode explicar? Porque Krishna vai dizer. Vishnu Krishna vai dizer. Os materialistas vão adorar você para receber a sua misericórdia. Eles vão adorar você na forma de Durga, de Kali, Sarada, Chandika. Vishnu vai dizer isso. Todos os materialistas vão adorar você para receber, é, para é, preencher seus desejos materiais. Vishalavishvanatha Chakravati Thakur diz, Yogamaya não precisa vir para esse pequeno seva. Yogamaya não precisa vir para esse pequeno seva. Ela não pode vir, porque ela vem para fazer passatempos secretos, como Horá-Salila, como a relação das gopis com Krishna, que imaginam que são casadas, mas na verdade elas não são casadas, pois isso tudo é para os passatempos de Krishna. Isso tudo é arranjado por Yoga Maya. Maharaj está explicando quem é que vai interpretar a irmã de Krishna Subhadra. Krishna, Essa concepção que faz com que Krishna e as gopis imaginam que elas sejam casadas, que Krishna seja um amor secreto das gopis, isso é um arranjo de yoga maya, isso não existe. Krishna imagina às vezes que ele é um namorado secreto das gopis, mas isso é um arranjo de yoga maya, pois ele é Deus. Essa é uma concepção que existe somente para os passatempos de Krishna, para uma, pela misericórdia de Yogamaya, né? na verdade, isso não existe. E a Rasalila vai acontecer durante uma inteira Kalpa. Mas eles têm a impressão que acontece por uma fração de segundo, a dança da Rasa, de Krishna com as golpes, de Krishna com suas potências espirituais. Tudo isso é feito por Yogamaya. Então, para esse serviço, para esse papel, é Mahamaya quem vai interpretar o papel de Irmã de Krishna. Shri Vishwanathya Kavati diz que Yogamaya não precisa agir, porque Yogamaya vai fazer esse serviço. Então, Krishna é transferido lá e de manhã cedo, Nanda Baba e os Vrajavassas descobrem que a Shoda vai dar nascimento a um bebê. Então, sobre Vasudevideva aqui. Mas, então, Maraj está explicando um ponto importante: não está escrito que que Vasudeva é Atmajo. Então, a honra de ser pai de Krishna não é dada completamente a Vasudeva e a Deva aqui. atma significa, o sentido literal dessa expressão é, se Krishna nasce de Ashoda, então, este é Krishna, esse é Nós sabemos que ele é não nascido, mas mesmo assim nós vamos chamá-lo de filho de Yashoda e filho de Nanda. Pois eles são seus pais transcendentais, que, as formas que interpretam os pais de Krishna na realidade espiritual. É por isso que nós chamamos Krishna de Nanda Krishna, o filho de Nanda. E isso não é dito em relação a deva-kivasudeva, pois Krishna os abençoa colocando-os naquela posição, mas quem interpreta eternamente a figura dos pais de Krishna são Nanda e Ashoda. Então eles veem um menino muito lindo, azul, Indra Lilmani como uma safira. E todos os... Mas, se você whisper com o mundo, the news can go Então, todos ficam sabendo. Os Vrajavases se comunicam, e todos ficam sabendo que Krishna nasceu. Apareceu. E a Shodainanda já eram mais velhos. Eles tiveram filhos que não, tiveram gravidez que não então, se completaram antes. Então todos os Brajavas ficam muito felizes, porque é, Yashoda e Nanda tiveram um bebê. Nanda, Nanda Nanda, Krishna. Nanda Baba fica muito feliz, fica tão feliz que ele não conseguia nem falar. Ele vai organizar o é um sistema védico a uma cerimônia, nós precisamos chamar alguém para cortar o umbigo e você tem que chamar um brahmana para fazer uma adoração. Essas são regras da cultura védica. Então eles vão chamar esses, esses rishis para fazer esses ofícios. Então tudo é arranjado para esse festival, para celebrar Nanda Nanda Bhagavan Shri Krishna. E todos os Vrajavassas estão gritando e cantando. Eles vão jogar leite e manteiga e iogurte uns nos outros. Eles vão fazer uma guerra de leite, de manteiga, de, de, de, de, de, de iogurte. De tão felizes que eles estavam. Eles jogavam iogurte na cara um dos outros. Eles não conseguiam nem enxergar de cobertos de iogurte. A brindava, né, abençoada dessa maneira fica tudo cheio de, de, de, de, de leite um escorregadio de iogurte no chão de manteiga e Nandababa areja um festival especial e ele vai doar fazer doações aos Brahmanis. então ele tinha Nandababa tinha um tesouro que ficava em Raya um lugar específico Then I go via raya. Then I go to big O está falando de um percurso que ele faz para viajar, que às vezes ele passa propositalmente por raya. So raya, raya means? sampati, propriedade. When going to Então, quando Nandababa fica em Nandagaon, no seu tesouro, foi transferido para Koshikela. Koshikela, de Raya para Koshikela. Koshikela. And when was there in Gopur, depois, quando ele vai para Gokula... Um, ah não, perdoem. Antes, o tesouro dele estava em Koshikela. E quando ele se muda para Gokula, o tesouro dele vai colocado numa cidade chamada Raya. E ele vai distribuir tudo para os brahmanas e para os Vaishnavas. Tudo no nascimento de Krishna e os brahmanas vão pronunciar os hinos védicos e fazer uh, o ofício do fogo sagrado tudo. Então todos eles vão cantar as músicas mais lindas sobre Nanda Lala, sobre o filho de Nanda. Lala também quer dizer filho. They are Brajavasi. Brajavasi, like, Eles falam em Brajavasi. Say, mas não dá para explicar. É uma língua muito íntima. So Nandoké so, Nandobayo, nando Nandoké Nandobayo, Jat Jay Kanayalalki, Hatidine, Gorda Dine, dine Ar Dine Palki. This song, they are singing a dancing. Eles cantam esse lindo hino para Krishna e dançam por todos os lados, todos os habitantes de Vrindavana dançam. Por isso que Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia que Krishna Virbhava, o aparecimento de Krishna, deve se manifestar dentro do nosso coração. Se nós queremos observar o nascimento de Krishna externamente, ah, decoramos tudo com frutas e flores, isso não é avirbhava. Nós temos que decorar o nosso coração de tal maneira, purificar nosso coração de tal maneira que, na verdade, o aparecimento de Krishna possa acontecer no nosso coração. Quantas vezes nós falamos sobre isso de Shambhava? Temos que chamar Anantadeva, o Deus infinito dentro do nosso coração. E quem pode... Acomodar Krishna. E se nós não vamos chamar primeiro Ananta Deva que é a serpente de meu cabeça é onde Krishna se senta, como que Krishna poderia vir? Krishna é esse Deus infinito, ele é Rupa, Hari Ananta. Então, nós abrimos espaço para o Guru, que é Balarama, que é Nityananda. Então, nós temos que sentir e desejar o aparecimento de Krishna dentro do nosso coração. E se Krishna não aparecer no seu coração, com certeza quem aparece é Maya. Ou é Krishna ou Maya. Ou o Senhor Supremo. Ou Maya. Não temos alternativa. Não tem outra escolha. Então preocupada nos aconselhava que o tempo todo nós temos que realizar o aparecimento de Krishna dentro do nosso coração, que só é possível quando nós purificamos nosso coração no nível de Vishuddha Satyam, uma bondade transcendental acima da bondade material, que segue a ética segundo os Vaishnavas, não segundo a nossa própria mente ou a mente dos homens. Os semi eles virão glorificar o um ventre de Devaki os semideuses vêm glorificar o ventre de o, o útero de Devaki somente eles sabem as pessoas do mundo não sabem nascimento de Nandan Krishna só os semideuses ficam sabendo os seres humanos não ficam sabendo isso é algo muito secreto então, eles sabem, as pessoas comuns, eles sabem que Krishna nasce na prisão de Kamsa, mas o verdadeiro nascimento de Krishna é considerado sendo de Yashoda e de Nanda. E isso as pessoas mundanas não sabem. Isso é proibido. Somente quem tem acesso aos devotos puros vai saber que a forma original de Krishna nasce de Yashoda e que o Krishna de Deva, que ele submerge dentro do corpo do Krishna de Yashoda quando eles se encontram, quando eh, Vasudeva leva o bebê até lá os semideuses vão dizer ó oh, Senhor Supremo ah, acho que nem os semideuses sabem os semideuses sabem que Cristo nasce com Deva que parece não é possível entender o seu aparecimento as suas verdades transcendentais pelo resto da eternidade as pessoas podem passar, tentar te entendendo e podem não te entender mas se alguém desfruta de uma mínima misericórdia do Senhor Supremo Os semideuses vão dizer isso, através do, do, do, do esforço pessoal, ninguém pode tentar te entender, nem por toda a eternidade. É a sua misericórdia que faz com que a alma, que satisfaz o seu coração, agindo de maneira perfeita, perfeccionando, se purificando, Aí sim você recebe a misericórdia para realizar Krishna através do serviço ao Vaishnava Puro. Prashada nesse sentido significa Kripa misericórdia. Se você receber a misericórdia verdadeira, você vai perceber, realizar quem é Krishna. Por que ele vai aparecer? Qual é a utilidade? Então, em primeiro lugar, é que Krishna é Ananta. Se o Senhor é infinito, como que ele aparece na forma de um menino? Por isso está dito que, Arjuna, você não precisa nascer de novo, você já me realizou. Realize o nascimento de Bhagavan Nandanandan Krishna. Você não precisa nascer de novo. Então nós podemos glorificar os diferentes passatempos do Senhor Supremo. Para entender o Avirbhavata, Prabhupada Bhaktisanta dizia que no Avirbhav Titi de Krishna nós temos que ler o Chaitanya Bhagavata. Porque é Chaitanya Mahaprabhu que nos leva até Krishna. Porque eles são o mesmo. Eu vou parar a em... minha, vou harikata agora.